Alô amigos, bem-vindos a mais um vídeo para hoje. Quero-vos mostrar três dicas muito rápidas de forma que vocês consigam uh, acelerar o vosso workflow a trabalhar dentro do Reaper. Ok? Bora lá ver. A primeira é, quantas vezes já não se depararam com quando abrem o, o routing e carregam noutra track, uh, uh, esta janela desaparece. Se vocês carregarem com a tecla do Control p bem, é geral... Dentro do geral tem Advanced e no Advanced tem esta opção que é Allow Snap Grid para que as janelas fiquem abertas. Se estiver desativo, vou dar OK. Cada vez que eu carrego uh, no, no painel de roteamento, assim que carrego no outro track, uh, desaparece. O que por vezes torna-se chato quando temos sessões uh, médias grandes. Automaticamente aquela janela desaparece. Se fizerem Ctrl P, Geral, Advanced UI, podem pôr para ficar sempre aberta ok? e cada vez que abrem, podem continuar a trabalhar noutros sítios e esta janela vai ficar sempre aberta. A segunda dica que tenho para vocês será uh, usar o Project Bay. Se vierem a View e se vierem a Project Media Facts Bay, vai-vos abrir uma janela dentro desta janela, e eu, eu vou fazer um vídeo à parte só sobre o Project Bay mas para ser muito simples vocês têm acesso a tudo o que têm na vossa sessão, ou seja todos os itens todos os media items vão aparecer aqui, nos media items vão aparecer uh, os ficheiros todos ou que vocês podem carregar e automaticamente selecionar na, na, na timeline para sessões grandes pode dar muito jeito assim como os media items todos eles podem ser uh, o mesmo ou cópias de, como podem ver por exemplo aqui em baixo, este media item existe várias vezes, é o mesmo mas simplesmente são, são splits são, são cortes que foram feitos e outra coisa que podem fazer dentro do project bay uh, é na secção dos efeitos por exemplo uh, nest, nest, dentro deste, deste painel vocês conseguem ter acesso a quais os efeitos que estão a ser utilizados, os inserts que estão feitos nas tracks, podem ver o estado deles, se está em bypass ou não podem saber quantas instâncias estão carregadas por exemplo, se fizer, podem organizar por track ou pelo plugin name que é o nome do plugin ou pelo, pela companhia que desenvolve esse plugin e podem ver em que pasta é que se encontra no vosso computador às vezes para quem tem uh, os plugins um bocadinho desorganizados no computador às vezes não sabem onde é que eles estão se vierem ao Reaper é uma forma simples de saber onde é que os plugins estão instalados outra e a, de, e a última dica é o Track Manager. O Track Manager também se encontra no menu View e podem vir aqui com a tecla do Control ALT, Track Manager, vai-vos aparecer todas as tracks que vocês têm em ação. Vocês aqui podem fazer coisas como esconder as tracks, por exemplo, se vier para, para esta track, se eu der dois cliques podem dar o um nome à track, aqui podem ir diretamente para a track, no número, que se torna simples porque para fazer a navegação aqui é muito mais, mais fácil se eu vier por exemplo aqui esta track, a reference track eu posso simplesmente escondê-la, tenho atenção quando esconderem as tracks se não as forem utilizar, se calhar o ideal será tirar do master send dar a mute etc, não vai ter alguma coisa que possa, ser, possa interferir e como está escondida não se vê depois conseguem ver quantos efeitos tem, por exemplo nesta uh, All Drums tenho 3 efeitos. Se eu carregar aqui vou lá ter. Tem o PDC, o plugin Delay Compensation e podem fazer lock de track height. Isto quer dizer que se eu minimizar, aumentar e minimizar, algumas, alguns das pistas vão ficar com o mesmo tamanho. Por, por exemplo para mim dá-me jeito de ter os bases todos com a mesma cor e com o mesmo tamanho para ser mais fácil visualizar. E pronto, para hoje é tudo, espero que estas três dicas sirvam para que vocês aumentem a vossa produtividade dentro do Reaper, se tiverem algumas dúvidas deixem nos comentários e mais uma vez agradeço a toda a gente por assistir e por partilhar e bora lá, até à próxima.